Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer hoje é abdominal em pé, joelhada. Bem tranquilo. Não, bem tranquilo. Perna direita atrás. Assim. Isso. Na diagonal. Não, não faz assim, não. Na diagonal. Abre mais. Isso. Isso aí. Vai lá. Isso. Isso. Mãozinha à frente, dessa forma. Vai elevar o joelho, bater aqui, voltar. Mas pode baixar. O ideal é levantar, ó, levar lá em cima, lá em cima, lá em cima, tá ok? Isso aí, jogando, isso, tranquilo? Vamos Todo mundo contando junto, isso. Primeiro, mas primeiro vamos fazer um lado, aí vamos fazer o outro da sequência e depois 50. Vamos lá, isso aí, vamos embora. 3, 2, contando, tá? 1, um, vai! 1, um, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Levanta. 16 17 18 19 20 21 22 mais rápido 23 24 25 vamos embora 26 27 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, vambora, 35, 36, 37, levanta, 38, 39, 40, vai, 41, 42, 43, 4, 5, 6, Bora. 7, 8, 9, 10, isso aí, é, vamos pro próximo agora, esse é o leve, era pra ser 100. vamos lá, polichinelo, não, agora não, polichinelo, os braços assim, ó, um, dois, só isso, ok? assim, abrindo que vai trabalhar o ombro também, abriu a perna, abriu o braço, 50, fechou, 3, 2, 1, 2, 3, 4, Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, conta! quatorze, quinze, seis, sete, oito, trava. Um, dois, três, quatro, cinco, e so. Perna esquerda atrás, fizemos com a direita. Quem fez com a direita vai fazer com a esquerda. Quem fez com a esquerda vai fazer com a direita. 50, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, conta! 18, para não! Vambora! Um, dois, três, vai! 5, 6, 7, 8, Vai? Levanta mais. Isso 10, três, 10, 10, não 10, levanta 10, 10, Descansa. Vamos lá? Pô, tem ali na esquina. Pô. Calma que tá leve, calma que tá leve. Chega só mais para cá, que é para eu andar aqui e ficar melhor. Chega alguém aqui, ó. Fica alguém aqui nesse vão para eu poder visualizar melhor, que vocês estão se escondendo aí. Vamos lá? Ó, deixa pegar. Nós vamos fazer... Agora, a sequência de ombro. São três exercícios que nós iremos trabalhar ombro. Nós iremos trabalhar lateral, desenvolvimento e frontal. A mesma pegada. Vocês estão acostumados a fazer 30, correto? 30, lembra? É, só que a gente vai chegar a 50 Cinquentinha hoje Minha amiga, se caso você não conseguir, Ou você também, meu amigo, tranquilo, relaxa Larga o peso e faz sem o peso, tá ok? Todo mundo Preparar 3, 2, 1 2, 3, 4 Mais rápido, 5, 6 Do lado do corpo do lado do corpo o peso. Do lado do corpo. Isso. Bora. Não joga o corpo pra frente. 3. 14. Isso. 15. 16. 17. Bora. 18. 19. 20. 21. 22, não para não. 23, para não. 24, 25, 26, larga o peso. 27, 28, 29, 30, vamos embora. 31, 32, 33, 34, 35, 36, olha o fundo, presta atenção. Braço igual, igual isso, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 8, 9, 50, sem descansar, prepara, bracinho, vamos lá, para cima, vai, 1, 2, 3, 4, devagar, vamos lá, 5, 6,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 21 22 23 24 25 26 27 28 29 parou 30 isso aí não descansa não descansa à frente vamos embora 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos embora, 20, 2, 3, faz sem peso, 5, 6, 7, 20, oito, nove, dez, bora, um, dois, vambora, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta, um, vai, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 50. Descansa. Descansa. Bebe água. Vambora. Prepara. Oh, vamos lá. Polichinelo. A frente, tá ok? Aquele, aqui, nós fazemos geralmente assim ou assim. Agora não. Tá aqui a frente abriu fechou abriu fechou pegou ó pulou abriu. pulou fechou tá ok só esse movimento aqui foi vamos lá três é sem tá é isso aí sem vamos lá rapidinho vambora pode deixar que eu conto vamos lá 3 2 1 2 3 4 Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14... quinze, 16... 17... dezoito, dezenove, vinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,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 dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cem, parou, descansa, bebe um pouquinho d'água, vamos lá, <risos> falei que ia pegar leve, ah, normal, falta de resistência. Resistência justamente aeróbica. Tu tem força, mas não tem resistência aeróbica. Isso é que vai te dar resistência aeróbica para você melhorar teu treino. Entendeu? Vai lá, vai lá. E aí?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 Aí tu gosta, né? Viu? Bora! 8, 9, 5, T1, 2 T3, T4, T 5, T 6, 7, Oito, T nove! 40, 8, um! aí. 9, Descansa, bebe água. Quarta-feira o bicho pega. Ó, o exercício que eu vou mostrar agora é vocês já sabem fazer, que desde criança na escola é ensinado. É o abdominal tradicional, que é aquele assim, deitou e levanta levanta tá ok alguém tem problema na coluna que não possa fazer você sente dor né ou consegue se não sobe só um pouquinho e desce tá ok você minha amiga consegue tá se não der subiu ó, só um pouquinho mas faz o seguinte ó subiu solta todo o ar voltou subiu subiu tá ok Tá ok, vamos lá. Prepara, embora 3, 2, dobra a perna, dobra a perna. Isso 3, 2, 1, embora 1, 2, vai contando 4, 5, 6. Não se preocupa com o tempo. Não, tira a mão da cabeça, não ajuda com a cabeça. Não, com a mão. não Tira a mão, isso. Sobe, vamos. Então, isso, isso Isso aí, solta o ar todo em cima Joga mesmo Isso aí Isso aí, solta o ar em cima Isso, solta e prende Isso, não segura na cabeça não Solta o ar em cima Isso, isso aí Bora Isso aí, solta o ar em cima Solta mesmo, solta, trava o abdômen Aí solta o ar todo e depois desce Isso, bora Isso aí, não segura na cabeça não Segurando a cabeça não. Só faz sem segurar. Isso aí. Vambora, vai, guerreiro. Vambora. Vambora. Isso. Vai, não para não. Não para, não. Não para, não. Isso. Vai, não para, não. Só um minutinho, só. Vai, não para, não. 10. 9. Oito. Sete. Seis. Cinco. 4 3 2 1 descansa. Isso aí, continua deitado. Agora eu vou apresentar um exercício para vocês, que ele é modificado, ele é mais fácil de se fazer, mas nem por isso vai ficar tão fácil para vocês. Seguinte. Vocês estão aqui deitados, OK? Vai fazer o seguinte: Fazer o abdominal, colocar a mãozinha, ficar em pé, esticar o braço, descer, sentar, esticar, subir, mais uma vez, fez o um movimento, resistência, tá bom? Vamos lá? Conseguiram pegar? Conseguiu? Vou fazer mais uma vez, ó, presta atenção. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Hã? É, só que você olha só, vocês estão aqui, estão deitados. Todo mundo deitado. Põe a mãozinha lá atrás para ajudar. Subiu. Coloca a mãozinha do lado, vai ficar de pé. Ficou, desceu, sentou, esticou, subiu, desceu, subiu. Entendeu? Vamos lá. Você vai trabalhar tudo, ó. Você vai nesse até boa pergunta dela. Nesse exercício vocês estão trabalhando reto abdominal inferior, posterior de coxa, quadríceps, bumbum, ombro, peito, é e braços, tríceps e bíceps. Você está trabalhando tudo isso só com esse exercício, tá bom? Vamos lá, prepara, estica isso. Joga a mão. Não, vamos embora. Vamos devagar. Três, dois. Tá? Tranquilo, tranquilo. Calma, calma, calma, calma, galera. Calma, volta. Olha, não faz isso aqui, não. Sobe, empurrando. 3, 2, um, vai. Sobe, com as duas mãos no chão. Isso, estica. Desce, devagar. Isso, senta. Vamos lá. Sobe. Isso. Vambora. É, vambora. Desce. Vai. Vambora, normal, é normal, isso aí. Vocês não estão acostumados a fazer esse tipo de treino. Vambora, isso aí, sobe, isso, desce, isso. Na, normal, tranquilo, minha amiga. Sobe, isso. Botou a mãozinha, vamos lá, vai. Não passou ainda não? Tranquilo, isso aí. Na, normal. Vambora, desce, minha amiga, não é de lado não. Ah, é. Então vai. Vai devagar. Vai devagar. Isso. Desce. Vambora. Isso força, bora, isso, sobe, isso, tenta mais um minha amiga, só o abdominal, isso, estica, desce, vambora, bora, bora, isso, é isso aí, condicionamento, força, resistência, vambora, sobe, isso, isso aí, vambora, 10, 9, oito sete bora mais um seis vambora cinco quatro três dois estou esperando vai lá pode subir isso é eu, hein? Uh, isso aí, descansa, mas não descansa indo para fora não, fica aí, é, não vamos sair não, agora a gente vai fazer escalada, quem não conseguir fazer escalada não tem problema, se vocês puderem ficar assim ó, só nessa posição, tá ótimo, é, isso aqui. Tá ok? Mas se não puder por causa da câimbra ou qualquer coisa, é só ficar nesta posição o máximo de tempo que puder. Ok? Pegaram? Vamos lá? Vamos lá, todo mundo na posição de prancha. E vai ó, presta atenção na minha perna aqui ó. Que a última que eu passei, vocês estavam fazendo isso aqui. Não, não é isso. Levanta a perna, traz, levanta, levanta. Sempre levantando, não é fazendo assim não. Tá ok? Vamos lá? 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 1.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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, fica assim, 24, 25, abaixa mais, 26, isso, 27, olhando para frente, não, fica parada, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, força. 38, 39, 40, 41, 42, está terminando, T5, 46, 47, 48, 49, 50, descansa, bebe água. Não, eu não tô suando, eu ainda não tô suando, vambora.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 Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, contando seis, embora, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 15 16 Levanta mais essa perna 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27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 Vamos lá, prepara, pera, deixa eu ver aqui, só corrigir, faz aí minha amiga, para eu ver, isso, mas cuidado com a cabeça, isso aí, põe o cotovelo mais para trás, isso, agora vai, dobra, isso aí, sobe, isso aí, isso aí, para, faz aí, isso aí, faz aí meu querido, isso, isso aí, para aí, isso, sobe, isso, desce, só dobrando, isso aí, tem que sentir isso aqui, fala minha amiga, não tem problema, fazendo assim tá legal. 3, prepara 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando, contando, conta, vai.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 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, vamos embora, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Descansa, bebe uma água rápido. Vamos voltar, abdominal. Em pé. Prepara, bora. Tem. Em pé você trabalha mais músculos, recruta mais músculos, deitado você não recruta tanto, você isola mais, mas aí só indico isso para depois que vocês conseguirem o objetivo de vocês, entendeu? É porque o grande problema é o seguinte, ah eu quero fazer abdominal, legal, não tem problema nenhum, mas se você já tiver uma capinha de gordura por menor que seja, teu abdômen vai criar músculo, o músculo vai fazer o que? Empurrar a gordura, as pessoas vão olhar e vão falar assim, pô tá fazendo tanto abdominal, até você mesmo Vai olhar e falar, cara eu faço tanto abdominal, sinto a musculatura, mas a minha barriga está cada vez mais para frente, por quê? Porque o músculo está empurrando, então primeiro seca para depois colocar o abdômen, aí sim, agora se começar a fazer peso, carga, carga abdômen, vai ficar legal? Vai ficar por dentro, mas a capa de gordura não saiu, por isso que a gente está fazendo esse tipo de treino, para começar a secar, na verdade esse treino ele não seca, o que seca é justamente esse cansaço de vocês, que vocês aumentam o nível de respiração, quanto mais vocês respiram aí no prazo de 12 até 72 horas é que faz vocês emagrecerem. Então, quanto mais eu cansar vocês aqui e vocês forem para casa destruído, mais vocês vão secar. Essa é a diferença. Não é o treino aeróbico que, ah, já vou. Não, não é isso. É quanto mais vocês ficarem ofegantes. Então, para mim, o ideal é que vocês saíssem daqui molhado, sem conseguir respirar, porque eu tenho certeza que daqui a três dias vocês vão começar a perder.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 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 40 41 42 3 4 5 6 7 8 9 50 Descansa Isso aí Isso aí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 Seis, sete, oito, nove, bora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta. Descansa rapidinho para a última. Vambora, vem.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 diminui, volta, vai, mais uma, abre, movimento, ó, batendo, isso aí, isso aí,